Eu vou aceitar Este irmão me consagrar, é. Para mim ele é um falso. Ei, é. eu não aceito. Estou a falar de mim. Eu conheço o falso profeta. Fora do, fora do terço, o punk, Levítico, Levítico 19, 27, vamos abrir o punk, Dá para perceber? Essa coisa de colares, mata-mata garrafinha, punk não punk, terço não terço, Isso é idolatria. Eu quero todo o pastor mulher na minha frente. Todo o pastor Charlatão quero na minha frente. Neste verão, não tem ideia de onde passar o fim de semana, tempo livres ou férias? A Mosgo de Trips tem uma solução para ti na Ponta de Ouro, Calanga, cascatas de Namaacha e muito mais. Incluímos transporte, lanche e almoço, e interação com animais no zoológico. Ligue já: 87 18 49 59 6 ou 84 49 14 49 9. E-mail: Arroba, parceiros, 360 voltas. Mateus 7, 15, 16. Conhecereis os falsos profetas para o seu comportamento? Eu não vou aceitar este irmão me consagrar. Para mim ele é um falso. Eu não aceito. Estou a falar de mim. Eu conheço o falso profeta. Eu conheço o falso pastor. Olha para mim. Estou a falar de mim. Eu não estou a falar de outros... Pastores, Pastor. Eu estou a falar de mim, minha pessoa. Pastor. Este irmão aqui ainda precisa conhecer a verdade e se converter. E por que está a dizer isso? Por que eu estou a dizer isso? Conhecereis os fatos pelos seus frutos. Pelas suas mensagens. Uma... Pastor, conhece então conheça ele. ele. Só de ver alguém e a sua mensagem eu já conheço. Pastor. De, de, é preciso ter espírito de discernimento. A compreensão. A Bíblia proíbe <risos> idolatria. Percebe, né? Ele carrega um terço que carrega uma imagem da cruz. Isso é idolatria. Mas ele é um pastor. Dá ah, para saber? Ah, terço, um pastor. É. Mostra o terço do pastor. Mostra também. até aí. Um pastor não deve ter terço de cruz. <risos> Um pastor na sua igreja, aquilo que tem na Assembleia de Deus, isso é idolatria. Não deve haver imagem da cruz. Numa igreja de um pastor não deve haver nenhuma imagem. Nem aquilo que está na Católica, Ave Maria, uma bomba Aquelas todas as imagens, aquilo é idolatria. É proibido ter imagem. Pastor, a Bíblia diz assim, lulgue. Por aquilo que é verdadeiro, é verdade que um pastor ou não pastor não Mas deve ter nenhum nenhum terço. Aposto mais. Aposto. Aposto. Pega aqui. É. A Bíblia diz que a árvore é conhecida pelos frutos. Sim. E o pastor terço o pastor Tem terço frutos. Ele quer que a fruta de idolatria Não. Quê? Ah, só, é só um o fruto bíblico que se refere para ele. Só o do terço é que está a tirar essas conclusões. Fora do fora do terço, o panque. Levítico Levítico 19, 27 vamos abrir o panque. Ele está a levar o caráter de Suega, do Mundanos para o cristianismo, não. O cristianismo deve transformar seu caráter, seu perfil. Dá para perceber. Essa coisa de Colares, mata mata grafinha, Pai que não Pai, que terço não terço. Isso é idolatria. Eu quero todo o pastor Moleno na minha frente. Todo o pastor Charlatão. Quero na minha frente. Um dos primeiros pastor sueca É esse, eu não o conheço, mas já o conheço. Você que é crente deste pastor, se possível, saia da igreja dele, porque ele é um pastor cego idólatra. Então ah. Vamos ligar Eu não esperava de ti isso. Espera tudo. Eu a verdade acreditava. é que sai. Se você quer me matar, quer me bater, quer me manter na cadeia, Fácil, porque desse é o vosso trabalho. Porque vocês não querem a verdade na casa. A Associação Ajuda de Santos tem abertas inscrições para os cursos a iniciar dia 9 de janeiro de 2023. Matricule-se e aprenda culinária, construção civil, informática, locução e apresentação em rádio e TV, corte e costura eletricidade e muito mais. Para mais informações, vem a primeira rotunda da circular no bairro Intaka ou ligue pelos números 03 32 010 84 55 17 801 Knowledge is power.